Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Solzinha. Eu sou a Solzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer um porta máscaras com queixo onde pode agregar a sua carteira ou simplesmente a presilha das calças. E é muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto e se não está inscrito, convido a escrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo, que ao ativar, todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de tecido com a medida de 28 de altura por 16 de largura. Outro tecido com a medida de... 4 de altura por 7 de comprimento. Vou deixar ficar as medidas por baixo do link para vocês poderem verificar. Também vão precisar de uma argola ou um mosquetão, tesoura, alfinetes, fita métrica ou régua, caneta para tecido, ferro de engomar e máquina de costura. O tecido maior... Vocês vão colocar o avesso para a parte de cima, o direito vai ficar para a parte de baixo. Nesta lateral, onde tem 16 cm e na outra lateral também, onde tem 16 cm, vão vincar meio cm e novamente meio cm e deste lado também meio cm e mais meio cm e vão vincar com o ferro. Já vinquei ambas as laterais. Vou reservar este tecido. Eu vou vincar como se fosse uma fita de viés. O avesso do tecido está para a parte de cima. Então, vou dobrá-lo ao meio e vincar. Abro e as duas laterais para o meio. E vou também vincar. E vou dobrar novamente. De seguida vou à máquina de costura, vou fazer aqui uma costura, aqui também, rematando o início e fim. Nesta tirinha também vocês podem optar por uma costura ou duas, eu vou fazer uma de cada lado. Não é preciso rematar. Já está cozido ambos os lados e a tirinha também. Continua do lado do avesso agora as duas costuras ficam uma em cima e outra em baixo com a régua ou fita métrica eu vou medir de cima para baixo 4 centímetros e meio e marcar com a caneta de tecido 4 e meio deste lado também vou marcar 4 e meio 4 e meio e 4 e meio e agora eu vou virar para o lado direito e a parte de cima vou dobrar para baixo, pela marcação dos 4,5. Vou dobrar e vincar, pode ser com o ferro ou com a unha. Convém verificar é se tem os 4,5 certos. 4,5. Está certo, vou vincar com a unha. E esta tirinha que nós fizemos um bocadinho, vou dobrá-la a meio. E vou colocar por baixo desta dobra. De vinho que nós fizemos, que é a dobra, vou colocá-la aqui em cima. Esta parte onde tem a argola vai ficar para dentro e deixe ficar só um bocadinho para fora. Mais ou menos meio centímetro. Vou colocar aqui um alfinete ou uma mola para prender. Podem fazer uma costura de segurança, talvez seja melhor, eu vou fazer. Não é necessário rematar, é só mesmo uma costurinha para poder fixar. Fiz aqui uma costurinha e agora novamente vai para baixo, pela marcação. A de baixo vou puxá-la para cima desta, acertando com a parte de cima. Afinetar, colocar aqui uma molinha, de um lado e do outro. Agora vou à máquina de costura e vou costurar deste lado e deste, rematando o início e fim. Já cozi ambos os lados, vou cortar os cantinhos. E agora vou fazer um zig-zag e deste lado também, para não esfiapar. Já fiz também o um zigue zag Agora vou virar para o lado direito. Esta parte também vou virá-la. Arranjando aqui os cantinhos. Vou passar a ferro. Para finalizar, vou optar por esta molinha. É só encaixar aqui fica assim, para colocar, dobram esta parte para trás, abrem, colocam aqui dentro, para tirar esta dobrinha fica para trás, e para fechar é só meter para a frente, podem colocar na carteira, nas calças de ganga, eu tenho aqui outras também que eu fiz, esta foi feita com tecido de ganga,